Queda de cabelo. Tratamento potencializador caseiro e natural. Receita. Olá, hoje vou dar uma receita caseira para complementar qualquer tratamento para a queda de cabelo que você estiver fazendo. O tratamento é caseiro e natural, à base de cebola. Aplicar cebola no cabelo pode reduzir radicalmente a queda de cabelo, além de promover o crescimento dos fios. Existem várias formas de seria a cebola no seu dia a dia para o tratamento da queda de cabelo. E aqui te dar uma receita potencializadora. Mas antes de começar a colocar em prática, assiste o vídeo até o final. porque o passo a passo é muito importante. Atenção! Alérgicos à cebola. Mesmo que a aplicação seja tópica, pode provocar alguma reação. E ainda, medicamentos como a aspirina podem aumentar a sensibilidade às cebolas. Faça o teste a seguir antes de usar a cebola para o tratamento dos cabelos. Aplique uma quantidade no pulso atrás da orelha, na curva do cotovelo, do lado direito do braço, bem como uma quantidade em seu couro cabeludo. Se você sentir qualquer reação alérgica, lave e não possível com o uso. Essa receita é uma maneira de usar suco de cebola para o crescimento dos cabelos. Ingredientes: duas cebolas grandes roxa, algodão, material, liquidificador, peneira ou quadro. Preparo: lave a cebola e remova as camadas externas. Corte a cebola em pedaços menores. Bata a cebola no liquidificador. Coe na peneira e esprema o máximo de suco possível. Aplicação: Me desça o algodão e passe o suco no couro cabeludo, certificando que todo o couro cabeludo está recebendo o suco. Realize uma leve massagem no couro cabeludo que ativará a corrente sanguínea. Deixe agir no couro cabeludo por 30 a 45 minutos, em seguida lave normalmente. Esse tratamento pode ser realizado pelo menos duas vezes por semana, mas atenção, a cebola tem cheiro muito forte. E para tirar todo o odor, é necessário enxaguar os cabelos com limão ou vinagre de maçã, dissolvidos em água morna. Agora vamos falar um pouco sobre os benefícios da cebola. A composição sulfurosa da cebola é ótima para fortalecer a saúde do cabelo e potencializar seu crescimento. A cebola tem alta concentração de enxofre, que ajuda com várias condições que causam a queda. São consideradas como grande ajuda na promoção da circulação sanguínea do couro cabeludo. A circulação melhorada pode estimular os folículos pilosos e ajudar a crescer o cabelo. Podem ser consideradas remédios naturais, pois ajudam a regenerar os folículos capilares. Se você está querendo cuidar de verdade do seu cabelo, eu recomendo dar uma olhada no link que deixei no início da descrição, porque é a solução para a queda de cabelo. Deixe seu comentário abaixo falando o resultado que você teve. Esse foi o vídeo de hoje, deixe um like para ajudar, hein? Até o próximo vídeo!